Neste vídeo mostraremos como é possível ligar o seu computador no Tropos a partir do pendrive criado nos vídeos anteriores. Para entender melhor como funciona o procedimento, é interessante saber como os computadores geralmente carregam seu sistema operacional ao serem ligados. Quando o computador é ligado, ele executa uma série de tarefas automaticamente. Uma dessas tarefas é navegar pelo disco rígido instalado na máquina até encontrar um sistema operacional disponível para ser ativado. Essa ativação também é chamada de boot. No caso do Tropos, nós queremos que o computador, ao ser ligado, busque por um sistema operacional em um local que não seja o disco rígido mas sim o pendrive inserido na máquina, de maneira que precisamos intervir nas tarefas automáticas do computador e mostrar a ele onde está o nosso sistema operacional. Os computadores mais atuais, entretanto, vêm saindo de fábrica com um mecanismo de boot mais sofisticado, que dificulta o processo manual. Por isso, antes de tentar inicializar o Tropos, devemos preparar a máquina para o procedimento de boot, alterando algumas configurações na BIOS. Acessar a BIOS varia de máquina para máquina, por isso é recomendado consultar o manual do fabricante do seu computador. No exemplo do vídeo, iremos iniciar o computador e apertar a tecla ESC imediatamente. No menu de inicialização, selecione a opção Computer Setup. Na aba Security, se selecione a opção Secure Boot Configuration. Dentro da janela, devemos alterar três opções. Marque Secure Boot como Disable, Legacy Support como Enable e, por último, marque Fast Boot como Disable. Salve as configurações e desligue a máquina. Agora que entendemos o procedimento de boot e configuramos a BIOS, vamos às instruções. Primeiramente, devemos desligar o computador em que queremos ligar o Tropos. Com o computador desligado, insira o pendrive em uma de suas portas USB. O próximo passo é ligar a máquina, mas fique atento, pois agora é o momento que devemos intervir e mostrar ao computador onde buscar o sistema operacional. Assim que for ligado, o computador mostrará algumas informações padrão, geralmente em um fundo escuro. Preste atenção na parte inferior da tela, pois lá deve ser mostrado o atalho necessário para entrar no boot menu. O boot menu é onde estarão listados todos os possíveis locais onde o computador poderá encontrar um sistema operacional. E para entrar nele, geralmente se usa uma das teclas de função, F1, F2 e etc. No exemplo do vídeo, a tecla é F9. Se tudo correu sem problemas, a tela deve mostrar uma lista com os dispositivos de armazenamento, onde deve aparecer o nome do seu pendrive, o disco rígido, entre outros. Alguns nomes comuns são SanDisk, Kingston, General e etc. No caso do vídeo, o pendrive se chama Kingston. Basta selecioná-lo e esperar o sistema operacional inicializar normalmente. Para entrar no Tropos, o login e a senha são Tropos. Erros comuns. Um erro frequente nesse processo é o pendrive não ser reconhecido, para isso você pode tentar o procedimento novamente utilizando uma outra porta USB. Se o pendrive foi reconhecido, mas o Tropos não inicializou corretamente, pode ter ocorrido algum erro durante a gravação do pendrive, e você pode tentar regravá lo seguindo os passos mostrados no vídeo anterior. Se ainda assim você não está conseguindo usar o Tropos, entre no fórum de suporte e relate seu problema, algum outro usuário poderá lhe ajudar.